Nada melhor do que falar sobre combate ao trabalho infantil no dia delas, das crianças. Depois de Cuiabá, a etapa desta vez da Corrida do Trabalho foi em Sinop. O palco da festa foi o entorno do estádio Gigante do Norte. E quem comandou a animação foi a dupla Choi Beppe que colocou todo mundo para se mexer. Tem que se exercitar, parabéns pela iniciativa do pessoal, né Choy? É, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar participando do evento e principalmente de estar passando essa mensagem de saúde, de exposição e de erradicação do trabalho infantil. Pelo amor de Deus, a gente bota a mão na consciência. Criança tem que ter regra, tem que ter horário, mas quem trabalha é adulto. Pelo amor de Deus, vamos seguir a lei e o bom senso. Essa é a primeira vez que a corrida foi levada para o interior do estado. Quase 350 competidores encararam o desafio no trajeto de 6 quilômetros. Gente de outras cidades também participaram. E dois deles levaram na mala, algo mais que especial, os troféus de campeões. Sou de Nova Monton e vim só para isso mesmo, só para vir correr essa prova. Para mim foi uma corrida muito boa... Um percurso muito bom também. O clima foi muito bom, né? Então, para mim, foi maravilhoso. Foi de Lucas do Rio Verde. Sempre corro aqui pela região, né? Faz, faz cinco anos já. A corrida é idealizada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e Ministério Público do Trabalho e teve como tema Diga Não ao Trabalho Infantil. É um desafio muito grande ainda. A gente tem números... Assustadores de trabalho infantil, é, o número de meninas em trabalho doméstico, não na sua própria casa, mas em trabalho doméstico remunerado mesmo, mal remunerado em outros lares, é muito grande. No campo, principalmente, a gente tem muito índice de trabalho infantil, então é algo que a gente precisa divulgar e precisa interiorizar mesmo. importante para a nossa cidade, para trazer é, tanto a promoção de um estilo de vida mais saudável, como a conscientização e a reflexão sobre a importância do combate ao trabalho infantil. Antes mesmo do evento, os alunos já discutiram sobre o tema em sala de aula. Onde as crianças estão sendo mobilizadas e orientadas para fazer poesias, teatro, fazer vídeo. Então está sendo um trabalho bem voltado para essa questão, está sendo muito gratificante. A criança foi feita para brincar, palavreado deles mesmo, né? A criança tem que aproveitar essa idade porque ela passa rápido e não volta mais. Se o tema é voltado para elas, claro que toda essa criançada aí não podia ficar de fora. E deram um show à parte durante a etapa infantil do evento, que contou com a participação de cerca de 550 estudantes da rede municipal de ensino. Baixinhos que se esforçaram muito para fazer bonito. Muito legal! Muito top. Para recarregar as baterias, nada melhor que algodão doce, pipoca e mais do que isso. Eu experimentei salgadinho, tomei refri e picolé. A diversão ficou completa com a presença de personagens infantis. Numa festa bonita assim, muita gente quis registrar o momento. Tem que influenciar a molecada sempre tá fazendo exercício, né? A medalha era simbólica, mas não deixou de ter um gostinho de vitória. Muito mas muito boa, melhor do que ganhar um troféu. Muito importante o tribunal divulgar essa causa, diga não ao trabalho infantil, levar para o interior, já fizemos na capital, agora a Sinop é a primeira cidade do interior. A corrida foi um sucesso, isso engrandece o nome do tribunal, engrandece a causa, diga não ao trabalho infantil, e também estimula as pessoas a praticarem esporte, vi muitas pessoas aqui falando que não corriam e se sentiam emocionadas em correr, de certa forma muda a vida das pessoas, isso é muito bacana.